Olá, Marcos Liboni, médico-psiquiatra. Hoje nós vamos falar sobre doença mental, transtorno mental e psicofobia. Por que, que eu estou aqui, numa posição diferente no meu consultório, aqui em Londrina, no Paraná, e falando para vocês sobre isso? Claro que a minha assessoria é muito preciosa, me trouxe algumas questões, até mesmo porque tem sido feito alguns comentários né, nos vídeos anteriores e com mais destaque é o vídeo do diagnóstico que está no meu canal. Convido para vocês para darem uma conferida. né acho que Já cheguei quase 3 mil visualizações e eu fico feliz demais por conta disso. Está aqui nessa posição, aqui como o médico psiquiatra que eu sou mesmo, né? na minha mesa onde eu trabalho com as pessoas. E trazer informações mais objetivas para se dizer sobre o vasto universo da psiquiatria, da saúde mental, sobretudo que envolve né, as várias fases, tudo que está interessando, principalmente hoje em dia, né, nesse mundo onde todos nós estamos nos defrontando, tão próximos, passando ainda a pandemia Covid-19, com um gigantesco número de situações de estresse, de medo, dificuldade, de impactos de perdas, de enfim, uma pleia de enorme de questões, né, que atuaram como componentes, que acabam em situações diversas, para diferentes pessoas, é, fazendo com que as pessoas possam desenvolver algum tipo de resposta. E Eu já também falei em outros vídeos que a forma da gente conviver ou dialogar com o mundo né, da maneira mais adequada possível, sem dúvida nenhuma, passa pela questão mental. E eu sou médico de saúde mental, e a saúde mental trabalha com problemas mentais. Para a gente falar sobre distúrbio, transtorno e psicofobia, é importante a gente deixar claro uma coisa, inclusive de novo na questão diagnóstica. A psiquiatria trabalha ainda como uma ciência que está tentando identificar os mecanismos, e né? eu acabei estudando isso esses dias para tentar entender também alguns outros processos, que compõem o um vasto complexo de problemas que chegam para nós e para vocês através do sofrimento que vocês sentem, ou das pessoas com quem vocês estão convivendo. Sofrimentos esses que desde há muito tempo, séculos, milhares de anos, porque se a gente for pensar, inclusive em termos utilizados até hoje dentro da medicina, da psiquiatria, mania, melancolia, humor, esse te esses termos eram utilizados na medicina hipocrática, 450 anos antes de Cristo, lá na Grécia Antiga, e eles ainda são utilizados até hoje. E por que, que são utilizados até hoje? Porque eles são, na realidade, termos ainda ajustáveis, né, ainda também consensuais a uma uma série de situações que, obviamente, a medicina vem evoluindo bastante na compreensão de diversos mecanismos biológicos, genéticos, bioquímicos, enfim. Mas também com a psicologia aqui e os seus diversos ramos que ajudam a gente a trazer muita compreensão, seja pela forma da gente enxergar um determinado comportamento e atitude, mas também ajudar a gente a compreender do ponto de vista biológico como que, pelo menos em algum pedaço né da nossa fisiologia ou o nome que a gente dá para o nome das doenças, fisiopatologia, acontece. Mas o problema, meus amigos e minhas amigas, é a relação que se estabeleceu historicamente com o fato das pessoas que têm problemas de ordem psíquica e mental serem vistas como transtornadas, ou loucas, ou pessoas perturbadas, pessoas que estão passando por distúrbios. Ah, você é um perturbado, você é um transtornado. Claro que existe... Né? desculpamento ou entonação. historicamente, aí tem também a questão de tradução né? das línguas, principalmente do inglês, que nós lidamos com os termos disorders, né? com mental disorders, aonde se falar em termos de transtorno, que inclusive é muito utilizado pelos próprios colegas, é a gente tentar designar o um conjunto né? de sinais, sintomas, comportamentos, modificações de determinado grupo né? ou funções do nosso complexo psíquico que, se persistem, trazem sofrimento, se trazem problemas para a pessoa, eu, ou para a sociedade fora, diagnosticado, ou melhor, descartado outros problemas, isso pode se tornar uma doença. Mas o nome transtorno, ele até que é ajustável para o nosso cotidiano. Algumas pessoas falam em transtorno afetivo bipolar, né? em transtorno do déficit de atenção. Eu gosto mais de chamar de doenças, puxando um pouco mais para o lado médico. Né? Mas o nome distúrbio já é um pouco mais complicado. Porque ele também tem uma conotação, digamos assim, de é, perturbação, vamos dizer assim. E claro, isso daí pode ser utilizado também. Mas no conjunto das situações, gente, o que, que a gente tem que pensar? Que a gente busca, mediante um conhecimento que está crescendo, se desenvolvendo, hoje, de uma forma disseminada pelo tamanho do estresse que nós estamos vivendo, tentar trazer para as pessoas e para a sociedade de uma forma geral que chegou o momento da gente pensar melhor a saúde mental que trabalha com doenças, que trabalham com transtornos, mas que fundamentalmente está aqui para ajudar todos vocês a trabalhar uma dificuldade muito grande e que é, gera uma forma de impacto muito difícil para as pessoas que sofrem, que a gente chama de psicofobia, que é a rejeição ao sofrimento psíquico. Ou até mais, que é, digamos assim, a... o preconceito que existe em relação a isso. Mas meus amigos e minhas amigas, todos nós temos aparelho mental, todos nós temos uma mente, todos nós temos componentes, muitas vezes patológicos de funcionamento que não se preponderam, ou não se tornam os principais e não por isso que a gente seja uma pessoa que tem uma doença e a gente pode falar sobre mais, mais sobre isso, questões de você ter uma doença ou você ser doente, podemos falar sobre questões de personalidade e tudo mais. Mas eu gostaria de deixar a mensagem para vocês que a gente precisa trabalhar a psicofobia, que é o preconceito com as doenças mentais, porque elas estão muito presentes. E que distúrbio, transtorno, ok, mas muito mais doenças, porque a gente está falando sobre questões de pessoas, e não de pessoas somente. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, as inscrições no meu canal, obrigado por me ouvir aqui no meu podcast, até o próximo vídeo.